A TV Engenharia estreia um novo quadro, Engenharia Sustentável. Nesse primeiro episódio, apresentamos o projeto Ecobloco, produzido com resíduos da construção civil. Estive no Leme, laboratório de ensaios e modelos estruturais, conversando com a Isadora Fraga, estudante de engenharia civil, durante um teste de compressão e resistência. Olhem que legal esse trabalho! O trabalho do PET com a UNG com o Leme começou mais ou menos em 2015, e desde então a gente sempre tenta mandar um ou dois anos para trabalhar como bolsistas aqui no Leme para dar prosseguimento a esse trabalho. Os blocos de RCD da ONG eles são feitos com resíduos de construção e demolição. Isso é sustentável porque a gente não precisa tirar areia e pedras do meio ambiente e trabalha reciclando esses resíduos. Desde então, o traço do concreto do bloco foi melhorar, vem sendo melhorado aqui no Leme. E hoje a gente vai realizar um teste de resistência à compressão desses blocos de vedação, para poder certificar eles e eles poderem ser comercializados. Hoje a gente vai realizar o teste de compressão aos 28 dias do bloco. Eles chegaram no Leme aproximadamente 3 semanas, e antes disso eles foram pesados, medidos e capeados. Que é a aplicação dessa junta de argamassa aqui, que serve para deixar a superfície superior uniforme para receber a carga da prensa. Os blocos de RCD, além de serem sustentáveis, também têm uma vantagem econômica. Por eles serem vazados, eles não precisam de tanta argamassa para fazer a sua vedação. O bloco ele pode ser aplicado em paredes de vedação, sem função estrutural, muros, canteiros e até em paisagismo, como fazendo bancos ou vasos de flores, que por ser vazado ele tem essa característica de permitir vários usos, sem a necessidade de equipamentos para ser manuseio.